Me chamo Valéria Marinho, sou coordenadora pedagógica aqui no Colégio Madre Carmen Sales. Eu quero apresentar para vocês a estrutura do novo Ensino Médio. Vem comigo conhecer! Olá pessoal, estamos aqui então para falarmos do novo ensino médio. Então, o que é o novo ensino médio e por que ele surgiu, não é mesmo? Nós chamamos de novo ensino médio a reforma que houve né, com a lei 13.415 de 2017. Essa lei, ela está dentro de uma lei maior que se chama LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação que é a 9394 de 1996 então a lei do novo ensino médio que é a 13415 ela veio para contribuir para os estudantes com novas informações com um novo ensinamento com o um aumento da carga horária então nós tínhamos até a gente tem até este ano 1.200 horas obrigatórias a partir de 2022 3 mil horas, 3 mil horas divididas nas três séries do ensino médio, ok? Então, o novo ensino médio surgiu para acrescentar informações para vocês, para preparar para a vida mais ainda, para preparar para o trabalho mais ainda. Preparar para o trabalho não é curso profissionalizante, tá, pessoal? Preparar para o trabalho são aulas específicas. Projeto de vida, por exemplo, ajuda você a preparar para o trabalho. E o Itinerários formativos, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Todas as escolas de ensino médio são obrigadas a adotar o novo ensino médio? Sim, todas as escolas a partir de 2022 terão a obrigatoriedade de adotar o novo ensino médio em rede nacional. Então, todas as escolas do Brasil precisarão adotar essa nova legislação, ok? E essa nova legislação, onde está relacionado com os itinerários formativos? Pois bem, se haverá um aumento da carga horária, o aumento da carga horária se dará em função desses itinerários formativos, que são o quê? Conjunto de, de componentes curriculares, tá? com diversas atividades, com diversos laboratórios, com diversas palestras. Então, é um conjunto de atividades que vão formar um itinerário. Então, as escolas precisarão oferecer itinerários diários do conhecimento, tá? São vários itinerários que as escolas têm que oferecer. E quantas, quantos itinerários vocês precisam fazer? Pessoal, quando vocês entrarem na primeira série do ensino médio, vocês precisarão escolher o itinerário que a escola de vocês oferecer. Se a escola de vocês oferecer um itinerário, é esse itinerário que vocês vão fazer. Se ela oferecer mais do que um itinerário, vocês vão poder fazer as escolhas. Aqui no Leis, nós temos três itinerários, tá? E eles são por área, né? Então, a gente tem o de Ciências da Natureza e Matemática, que chamamos de Platinum. Nós temos dos Ciências Humanas e Código códigos e linguagens, né? Que vocês já devem saber quais os componentes curriculares que envolvem, que é história, geografia, filosofia, né, sociologia, é também língua portuguesa e as três artes. Então nós temos na quinta-feira nós temos o arte cultura e sociedade e nós temos um itinerário que é somente da matemática que é no primeiro semestre educação financeira no segundo semestre é o, o, o raciocínio lógico então embaralhei as coisas né quando você se matricula no Carme depois da primeira semana depois da primeira reunião de família e aluno você tem a escolha do itinerário você vai poder experimentar os três para escolher um Valéria eu poderia escolher mais do que um sim desde que você consiga né porque você vai ter aula todos os dias das 7 e, e meia às 12h50 à tarde na segunda-feira das 14h às 17h50 terça-feira plantão de dúvidas e itinerário Platinum Quarta-feira, dia de prova. E quinta-feira você tem o itinerário ou o, o Matemática Financeira e é, Raciocínio Lógico. Ou o Arte, Cultura e Sociedade. Aí você vai escolher. Ah, então os itinerários são de três áreas distintas. Sim. E você vai poder cursá-los ao longo dos três anos. Para você fazer a escolha correta do seu curso, da sua profissão. Ok? E... E sobre é, esse, esse itinerário, eu tenho que fazer durante todo o ensino médio? Talvez vocês perguntem. Sim, pessoal, a partir do ano que vem, como eu falei, vai ser obrigatório. Então, vocês começam na primeira série e terminam na terceira série. Mas durante os três anos eu tenho que fazer o mesmo itinerário? Não, eu acabei de falar para vocês que se a escola, se a escola que vocês escolherem tiver mais do que um itinerário, vocês vão poder escolher, a, alternar... É, Semestre a semestre, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre ou ano a ano. No caso do Carmissa Leis, o nosso itinerário, os nossos itinerários, eles são semestrais. Cada semestre você faz inscrição para um itinerário, ok? Então você vai poder passear pelos três itinerários, quatro itinerários, o, o número de itinerários que nós tivermos é, oferecendo, ok? E os itinerários reprovam? Pode ser uma outra dúvida de vocês. Ainda não, viu, gente? Nessa nova lei que eu ditei para vocês, a 13.415 de 2017, os itinerários não reprovam, tá? Eles não têm esse cunho. Eles têm um cunho preparatório, é de incentivo ao estudo, e não de reprovação, né? E não de... de de seleção, né? Porque quando a gente reprova a gente está selecionando. Nesse caso você vai escolher a sua profissão. Então você pode fazer e e não vai reprovar. E o que que garante para gente que você finalizou uma etapa do itinerário? É a sua presença, é você apresentando as atividades propostas. A presença e e o processo e o progresso vai depender é Vai, vai dizer se você vai avançar ou não. E o progresso é em que O progresso é dentro do seu desempenho nas atividades que você apresentou. Um exemplo. Você está no Platinum, você escolheu fazer Física e Química no Platinum. Os professores designaram uma atividade, você assistiu a aula, você pegou as orientações da atividade, você faz atividade e entrega. Essa atividade vale tanto como presença, como por, como por, por nota, perdão, como por nota. Então você... É, é a sua produtividade que vai ser avaliada. E no final, você cumpriu, você não cumpriu, você apresentou, você não apresentou sucesso no itinerário. E como faz o ano seguinte, Valéria, se eu reprovar o, a série que eu tô fazendo? Se eu reprovar a primeira série e o itinerário eu não reprovar, eu posso levar essa carga horária para o ano seguinte? Pode! Para o semestre seguinte, né? Porque cada semestre, no caso do do, do Carmesalege, você faz o um itinerário. Então, a carga horária é semestral. Então, você pode. E se é, eu for aprovado na primeira série, eu posso reprovar no itinerário? Não, eu acabei de dizer que você não reprova, mas você pode levar para a próxima série a necessidade de fazer é, cumprir essas horas por meio de trabalhos que você vai apresentar, né? Talvez uma dependência, mas não é esse o nome que se chama, não tem ainda esse nome, tá? Mas a gente pode fazer essa relação. Se você vai para a série seguinte reprovado e não cumpriu também o itinerário, você vai ter que cumprir também o itinerário. Entenderam? Ok, Valéria. E, e se eu não quiser fazer, eu vou para uma escola. No Brasil, meu, minha família foi é, transferida para São Paulo e eu vou fazer o, os itinerários lá. Eu posso escolher não fazer? Não, gente. O ano que vem, 2022, é o marco do início obrigatório de todos os itinerários formativos em todas as escolas do Brasil. Aqui no Madri Carmin leis nós começamos este ano, então o pessoal já está testando para que o ano que vem né eles já saibam como funciona e continuem aí o ciclo deles, né? E onde esses, esses itinerários vão levar os estudantes? Vocês imaginam? Ah, gente, eles vão preparar vocês mais ainda para a vida. Eu sei que vocês são, estão numa escola confessional. Vocês têm aula de ensino religioso e tem uma abordagem bem legal, né, para os valores, para a relação interpessoal. Isso é muito importante. Mas tem outras coisas também que vocês precisam saber, por exemplo, sobre o mercado de trabalho. Vocês sabiam que vocês vão escolher um Curso que nem existem hoje, esse curso não existe. Vocês sabiam disso e por que, que eu falo isso com tanta certeza? Porque todos os dias, em função inclusive da pandemia, surgem outras necessidades. E, as, e os cursos, as universidades, as faculdades, as profissões, também vão surgindo em cima dessa necessidade. Então, esses itinerários formativos, eles precisam ser atuais e atualizados. Eles precisam preparar vocês para o mundo do trabalho. Repito, não é profissionalizar é preparar vocês para a escolha correta junto com eles tem o projeto de vida que é um outro itinerário que o Carmen vai é, oferecer o ano que vem né e esse projeto de vida vai ser um itinerário obrigatório ele vai estar tá dentro da grade curricular né e, e o, é, um, é um itinerário onde ó, o professor ou a professora vai oferecer para vocês é, um uma, um, uma questão do autoconhecimento vai começar por aí, né? Porque a gente precisa se conhecer para saber o que vai escolher. Então, vai trabalhar o autoconhecimento, vai trabalhar o que acontece nas universidades, vai trabalhar se você pode morar na universidade, se você pode é, fazer o Enem entrar na universidade, como você pode entrar, é por meio de vestibular, é por meio do Enem, é por meio do PAIS. Então, esse projeto de vida que a gente vai chamar de projeto de vida acadêmico, ele, junto com o ensino religioso, junto com os outros componentes curriculares dos outros itinerários, vão preparar vocês para a escolha correta. É esse o nosso objetivo, tá bem? E... E o que é e para que serve o projeto de vida, né? Então, foi o que eu acabei de falar. O projeto de vida, ele entra como itinerário, né? Ele é quase obrigatório, tá, pessoal? Para todas as escolas, tá? Por que quase obrigatório? Porque para você escolher o seu itinerário, você tem que saber onde você vai chegar. Então, essa frente do, do itinerário o projeto de vida vai ajudar você a se descobrir e se identificar e saber qual é a sua melhor, né? <risos> melhor performance. Aí você diz pra mim, ah, Valéria, mas eu gosto das exatas, não quero saber de escrever, não gosto de língua portuguesa. Mas você precisa ter certeza se é isso mesmo que você prefere, porque às vezes a gente encontra um conteúdo, sabe, numa disciplina, num componente curricular, que aquele conteúdo você não foi bem. E aí você, a partir daquele fato de você não ir bem, você já tira como sendo algo que você não gosta. Então, quanto mais pesquisas, quanto mais contato vocês tiverem com todos os componentes curriculares, gente, melhor vai ser para a escolha né? da, da profissão de vocês. Então, fiquem ligados a isso. E que tipo de aulas vocês vão ter no novo ensino médio, mais especificamente nos itinerários formativos? Essa é uma dúvida bacana, pessoal, de vocês tirarem. Precisam ser aquelas aulas dinâmicas, onde vocês esbocem a proatividade de vocês, o dinamismo de vocês, do jovem, né? Aquela coisa punjante, onde vocês tragam as ideias para os professores, estejam nos laboratórios, estejam em visitas de campo, né? Onde vocês estejam na escola fazendo a coisa funcionar, né? A proatividade, o ativismo de vocês do ponto de vista juvenil. Essa é a aula dos itinerários formativos que a gente aqui no que oferecem para vocês oferecemos para vocês né com muito conteúdo é claro mas o conteúdo e a prática os dois juntos né os dois caminhando lado a lado e é a gente tá esperando vocês aqui porque não venha nos visitar então vem vem me procurar venham tirar suas dúvidas venham conhecer as salas de aula os laboratórios todos os espaços que estão Totalmente disponíveis para vocês. Nós temos quadras lindas. O espaço é maravilhoso. Vocês vão gostar. Venham conhecer.